E está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu analisarei detalhadamente o terceiro teaser, ou melhor, o teaser principal da série Os Anéis de Poder. Esse teaser principal tem 2 minutos e meio, já considero um trailer, né? tem muita coisa legal, vamos ver se você deixou passar algum detalhe. no final do segundo teaser o Prime Video prometeu que soltaria um terceiro teaser e principal teaser né no dia 14 de julho porém alguém do Prime Video Brasil deixou escapar esse terceiro teaser na sexta-feira dia 8 de julho Pois é galera o terceiro teaser vazou aqui do Brasil dublado já com a edição finalizada tudo prontinho praticamente uma semana antes do que foi prometido, foi uma loucura. Muitos perfis nacionais e internacionais acabaram compartilhando o vazamento, mas algumas postagens começaram a cair e outras os próprios influenciadores removeram né, as postagens por precaução. Mas o Prime Video não deixou quieto, não deixou barato não. Ao invés de soltar o mesmo teaser vazado na sexta-feira, que tinha um minuto apenas, ele preparou para nós, o Prime, preparou um teaser completo, um trailer, né? Como eu falei, eu considero um trailer de dois minutos e meio. Aqui no canal você encontra esse teaser completo, dublado e em alta definição. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Já deixa um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, nós temos um clube de membresia surreal aqui no canal com muitos benefícios. Temos clube de leitura deluxe, temos sorteios só para os membros, temos um grupo fechado no Telegram. Só para quem é membro E tanto no clube de leitura quanto no grupo fechado no Telegram A gente responde ali as perguntas, as dúvidas dos membros E temos também alguns tokenistas presentes nesse grupo Então faça parte da nossa Sociedade do Anel Torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros O link está na descrição, é o primeiro link E sem mais demora, vamos à análise Houve um tempo em que o mundo era tão jovem. Essa cena aqui a gente já viu. É a cena final do teaser 2. Então, é a cena inicial desse teaser 3, né? desse teaser principal, com essas estátuas que aqui. Jovem. Então, a gente já analisou. Mas um detalhe interessante é que eu falei um pouco daquela estátua ali no final lá no fundo, na verdade. E pode ser que seja uma estátua, uma homenagem, como temos a homenagem a Earendil, a estátua dele em Númenor. Talvez seja uma homenagem aí, tá saindo a água da mão né, desse, desse homem. Pode ser um Maia, o um maia Oce, né, que foi o responsável por erguer a ilha de Númenor, trazer das profundezas da grande água para fora, para a superfície, né, e trouxe aí Númenor. Então pode ser uma homenagem a esse Maia-Ossi. É, ou talvez o próprio Ulmo, né? o Senhor das Águas. Então vamos continuar aqui. Temos aqui a Galadriel, né? a narração ali começou com ela. Ela falando. E é interessante essa narração dela, a gente vai ver o porquê. E aqui podemos ver um close na Galadriel, né? nos olhos azuis dela aqui. Que o alvorecer ainda não existia. E mesmo assim Havia luz Uau, vou voltar um pouquinho aqui Pra gente poder explicar cada trecho aqui Essa cena aqui E mesmo assim É interessante porque essa cena a gente tinha a foto, né? O próprio Prime Video soltou quase que um print, né? Uma foto dessa cena aqui agora temos ela em movimento E ali a gente pode ver a cidade de Tirion, Uma cidade élfica nas Terras Imortais em Valinor, né? recebendo a luz das árvores, das duas árvores, né? Laurelin Telperion, né? A árvore dourada e a árvore prateada. E temos a confirmação dessas árvores, porque em seguida, a próxima cena é um close nessas árvores, algo maravilhoso, né? Muita gente especulando quem seria esse elfo aqui, mas a gente já sabe que é o irmão de Galadriel, né? Que é o Finrod Felagund, né? Então esse daí... É o irmão de Galadriel, né? Não é o Anatar, não é né? o Sauron, né? No caso, não, não é outro elfo, senão Finrod Felagund, indo em, em direção a Tirion. Também é interessante essa frase que a Galadriel está falando, ela está falando sobre um tempo, né? Que, em que o alvorecer não existia ainda, né? em que a luz do sol não existia, mas mesmo que não existia o sol, não existia a lua nessa época aqui em que essas imagens estão se passando existiam as árvores que iluminavam, né? Então, toda luz que existia ali em Arda, mais especificamente é, em Aman, em Valinor, né? eram as luzes emitidas pelas árvores, pelas duas árvores de Valinor. Então, por isso que ela fala, e mesmo assim, havia luz. Havia luz. Vou voltar mais uma vez aqui. Mais uma vez... Olha só, peraí, aqui, pra gente apreciar um pouco, né? <risos> que coisa linda, né, galera? Que coisa linda, né? Algo que a gente nunca viu antes, assim, né? É, tanto na, na TV quanto no cinema, né? E é muito bonito de ver, ficou surreal. E o tamanho dessas árvores, né? Gigantescas. Havia luz. Temos essa cena aqui. Eu não consegui identificar muito bem se, eram, se são elfos, se são homens, se são orcs, né? Possivelmente são homens, parecem homens aqui, né? Correndo, atravessando aqui um, um, um riacho, né? A pé mesmo. E aí começa é, uma canção que eu acredito que essa canção é, é na voz aqui da princesa Dissa, né? Da Sofia, não Acredito, né? Estou chutando. Não tenho essa informação oficial. Voltar mais um pouquinho aqui. Aqui a gente já consegue ver uma expedição que a gente vai ver mais pra frente. A expedição da Galadriel, né? Que ela está ali no extremo norte da Terra-média com uma expedição ali de Elfos, né? Em busca do mal, em busca da sombra, né? Podemos ver uma ave aqui, acredito que não seja uma águia, é outro tipo de ave, tá ali. E eles estão indo em direção àquela geleira, né? Os elfos protegem as florestas, os anões as minas. Vou parar aqui, vamos fazer aos poucos, né? Muitas informações. Então aqui de cara. Os elfos protegem as florestas. A narração muda, a voz aqui é a voz da Pepeludo, né? Mais especificamente Marigold Brandfoot, interpretada por Sarah Zwangobani, Gobani. Eu acredito que essas construções são élficas e mais especificamente em Lindon, né? Porque o estilo de construção é bem élfico mesmo, até parece um pouco Valfenda, né, esse estilo nas montanhas ali e tudo mais, né, tem uma fenda ali que é onde passa algumas cachoeiras, né, tem algumas pontes, a gente pode notar, é, mas devido à cor das, dessas folhas, dessas árvores amarelas, eu acredito que seja lindon, né, e a Marigold fala que os elfos protegem as florestas, né, em seguida... Elfos protegem as florestas. Os anões, as minas. Os Anões, As Minas. Né? Então, já vemos aqui, talvez, né? por mais que seja um trailer, né? talvez eles não vão seguir é, a tradução dos livros, né? que seriam Os Anãos. Né? Então, nos livros, se eles fossem seguir a tradução dos livros, ficaria Os Anãos. Então, parece que eles vão seguir é, uma tradução própria aqui no Brasil, pelo menos da dublagem, né? é uma tradução própria da série. Então... Os anões, eles ela fala aqui. Estas. Os anões as minas. Os anões protegem as minas, e as minas deles aqui não é as minas a, as garotas, as mulheres, né? Mas sim. Protegem as florestas. Os anões os tesouros, né? Então aqui a gente tem já um vislumbre, né? Já temos algumas cenas de Moria em seu auge, né? É muito, ficou muito bonita Muito bonita mesmo, essas imagens Ficaram bonitas, então podemos ver Moria não destruída, né Porque em O Senhor dos Anéis, tá tudo em ruínas né? E aqui Moria está No seu auge, e a gente pode ver que Eles mantiveram aqui é uma arquitetura bem parecida com os filmes do Peter Jackson, né? Temos uma ponte ali, temos um facho de luz entrando, então a gente pode ver que é, que é bem iluminada, né? E temos vegetação e cachoeira dentro de Moria, né? Então, Moria em seu vigor, né? Podemos ver muita vida dentro de Moria, né? Então, vou continuar aqui. Os homens e suas plantações... Os homens, as suas plantações. Esses homens aqui possivelmente não são Númenorianos, né? Então, nós temos pelo menos duas divisões nessa era de homens. Os homens de Númenor, os Númenorianos, e os homens que ficaram na Terra-média. Esses homens que ficaram na Terra-média, eles são um pouco mais arcaicos, um pouco, talvez um pouquinho mais selvagens, né? Selvagens são chamados de, de homens médios, né? Então, esses homens que ficaram na Terra-média, eles não têm muita tecnologia. Tanto que os Númenorianos, quando visit... começaram a visitar a Terra-média, eles começaram a ensinar, a cuidar desses homens, né? dessas civilizações humanas que ficaram na Terra-média. Posteriormente, com o mal entrando em Númenor, eles começaram a cobrar impostos desses homens da Terra-média. Né? Mas esses que ficaram na Terra-média, podemos ver que eles moram em cabanas, não tem muita... É, tecnologia muito avançada, uma civilização um pouco mais arcaica, né? E é, mais voltada aí para o plantio, né? Vamos continuar aqui. Ah, eu também não sei é, onde pode ser essa vila, né? Onde essa vila possa estar. Pode ser que seja a vila da Bronwyn, né? Continuando. Mas nós, pés peludos, temos uns aos outros. Mas nós, pés peludos, temos uns aos outros. Porém, eu não sei se essa frase se relaciona com essa cena. Porque a gente pode ver ali aqueles homens daquelas fotos que saíram, né? Os homens que têm uns chifres de alces nas costas, né? Temos os dois ali em cima. E até então eu acreditava que eram homens, não hobbits. Ou, no caso, pés peludos, harfoots, né? Então fica essa dúvida se aqueles aqueles seres, né, vamos digamos assim, são homens esses que têm os chifres ali carregando esses chifres de alce, se eles são homens ou são pés peludos, né? E aí a gente pode ver que talvez esse essa figura que vai aparecer agora se virando, né, seja uma pé peludo observando esses homens nômades passando porque ela está um pouco disfarçada ali né ela está é, se disfarçando no meio dessa de, desse, dessa vegetação aqui olha só eu acredito que seja uma, uma pé peludo ali aí ela acaba soprando ali um apito né que eu acho que que vai simular o barulho de, de um animal, de uma ave, para avisar eles se comunicarem ali, os pés peludos se comunicando, né? Pra, estão vigiando ali, ó. Tem homens, tem nômades passando. Acredito que seja uma cena desse tipo. Essa figura aqui, um uma pé peludo e lá em cima, homens nômades vagando, né? Quem sabe homens que, que so, são nômades. É, talvez perigosos Que acabam invadindo Vilas, né? Acabam fazendo algum mal Talvez, né? Então É um chute E aí temos agora a cena dos pés peludos Festejando Então podemos ver que os hobbits, né? Os seus ancestrais Já festejavam, já tinham o costume De comemorar e com certeza Comer muito Estamos seguros E aí ela fala que Eles estão seguros Então temos a cena aqui Da Marigold Brandfruit. Né? Seguros. Mais uma vez o Meteoro, né? essa cena a gente já viu no, no último teaser aí E temos aqui a Eleanor Você já lutou por tempo demais Isso aqui é do primeiro teaser né? Essas cachoeiras aqui Onde eles estão escalando E é onde começa a falar para Galadriel, né? Você já lutou o tempo demais Galadriel Interessante que, tanto no inglês O, o, o Robert Armyle né? Ele, ele fala, ele pronuncia Galadriel bem legal, né? De uma forma bem diferente, assim Talvez mais próximo do élfico, né? E aqui na dublagem também não ficou ruim Achei legal, porque geralmente A gente tende a falar é, com, como oxítona, né? Então a, a galera geralmente fala Galadriel, né? Já falei bastante Galadriel. Galadriel. E aqui ele fala Galadriel, coloca ali uma paroxítona, né? Coloca a acentuação ou a, a tônica na sílaba correta, né? Da pronúncia em élfico. Então vamos escutar novamente. Galadriel. Galadriel. Ainda puxou um pouquinho, né? Para o oxítona ali. Você já lutou por tempo demais, Galadriel. Tá, tá mais ou menos. E é interessante que quando ele fala pra Galadriel aqui, ela olha com a cara. <risos> e essa cena aqui não é, não é o Elrond falando com ela, né? Aqui ela tá com outro elfo, a gente vai ver na cena seguinte aqui. Porém, na né, narração é o Elrond falando com ela em outro momento, mas ela olha com a cara pro outro elfo aqui também. Bem como ela vai olhar para o Elrond posteriormente. Vocês conseguiram fazer um link legal aí, né, da, da frase do Elrond, né, com o sejado todo demais. E ela coloca ali, finca a espada ali no gelo. O interessante é que essas espadas, elas são todas iguais, né. A gente pode ver o, a espada que está na, nas costas desse elfo. Depois vou falar o nome o nome do ator. Não sei o nome do personagem, mas já identifiquei o ator. É, as espadas são iguais. A que está nas costas dele, né? E aqui ela colocou ali no chão a espada dela. Então não é uma espada única, né? Talvez a espada única é aquela menor, né? Aquela daga que ela tem. Mas essa espada aqui ela é igual e saiu. Hoje também outras fotos saiu do Adar, e o Adar, ele tá carregando uma espada igual a essa, né? Ela tá um pouquinho mais destruída, mas é igual a essa também, um mistério essas espadas aqui, viu? Entrega sua espada. E ali é interessante, voltando só um pouquinho aqui, que parece que eles já estão no topo daquela geleira que eles estavam escalando, teremos mais cenas da geleira... Mas aqui é quando eu acredito que eles chegam já no topo, né? Entrega sua espada. Olha a cara que a Galadriel faz pro, El pro Elrond quando ele pede pra ela entregar a espada, né? Cara, é de ódio. Entrega sua espada. E eles fazem essa transição de cena aqui bem legal, bem interessante, né? Outra coisa interessante dessa espada, ainda sobre essa espada, é que, tudo bem, ela pode ter fincado bem a espada ali no chão, né? Mas é, a espada em si, a lâmina da espada, ela parece ser muito curta, né? Não sei se vocês podem perceber isso, concordam comigo, porque o cabo da espada é gigantesco, porém a espada quando ela coloca ali no chão, o, o, a lâmina parece muito curta, né? Aí, justificando um pouco, é, que pode-se tirar a espada das costas, ainda mais na transversal, né? Mas não sei se, se, se é isso mesmo, mas a, a lâmina parece quase que do tamanho do mesmo tamanho do, do cabo, né? Entrega sua espada. O inimigo ainda está solto. E a pergunta é... Onde... Olha que legal, essa cena aqui, eles enfrentando uma tempestade de neve, uma nevasca, né? E os elfos estão um atrás do outro, né? E eles estão ali, um segurando no outro para poder resistir a essa nevasca, né? O inimigo ainda está solto. E acredito que seja no mesmo topo ali da geleira, onde é, a Galadriel estava conversando com esse outro elfo, porque nós temos aí... Essa, esse mesmo mesmo design, mesmo cenário com essas rochas pontudas, né, que tinha na cena anterior. E a pergunta é onde? Então a gente vê aqui que a Galadriel está procurando o um inimigo, né, e está procurando onde esse inimigo pode estar tá escondido, né. E interessante que o Elrond ele fala para ela, né, entregar a espada, para ela meio que parar de procurar um, o inimigo. Porque ele acredita que eles estão ali num tempo de paz, né? Que não é mais tempo de lutar, que as guerras acabaram, né? E a Galadriel vai falar o porquê que ela acha que não estão nesse tempo de paz. Que o inimigo tá escondido em algum lugar. E aqui eles estão entrando em alguma fortaleza. Ó, a gente pode ver um movimento aqui na esquerda. Acredito que seja o Troll das Neves, né? Ó. Que ele, tá, ele está... Vigiando esse, esse grupo de Elfos com a Galadriel aqui, ó Vocês viram ali E aí já muda a cena, depois vai voltar Deixa eu tirar aqui é, minha cara da frente, porque essa cena é, é importante Pronto, a gente pode ver aqui uma cidade Acredito que seja uma cidade Númenoriana, né? Temos várias cidades, temos alguns portos ali em Númenor Não apenas um, né? Então pode ser a cidade Romena, tem, tem algumas cidades Númenorianas E podemos notar uma arquitetura moderna, maravilhosa, moderna até para os dias de hoje, né? Então, muito bonita essa arquitetura e eu acredito que seja uma cidade Númenoriana Agora acabou Você não viu o que eu vi Eu vi Voltando aqui, voltar mais um pouquinho Você não viu O Elrond fala que agora acabou, né? E aí, a Galadriel fala, você não viu o que eu vi. Eu acho maravilhosa essa, essa frase e a ênfase que ela dá. Agora acabou. Você não viu o que eu vi. Eu vi o bastante. Interessante ele falar aqui que viu o bastante, né? Porque o Elrond, ele é bem mais novo que a Galadriel, né? Bem mais novo. Só que ele passou por muita coisa, né? Tanto ele quanto o irmão gêmeo dele, o Elros, né? Que é o, foi o primeiro rei de Númenor. O Elros escolheu ser homem, né? Ser contado entre os homens, né? Ser humano, digamos assim, né? E o Elrond escolheu ser contado entre os Elfos. Então, Elros viveu 500 anos e o Elrond, mortal, né? fazer parte do povo élfico, porque eles eram meio-elfos, então eles tinham direito a essa escolha, todo meio-elfo tem direito a essa escolha é, de ser contado ou entre os homens ou entre os elfos, né? E, os, e eles são irmãos gêmeos e escolheram caminhos diferentes, olha que interessante. Mas enfim, o Elrend, por mais que ele é mais novo que a Galadriel, né, não batalhou tanto quanto a Galadriel, mas ele passou por momentos difíceis, né, ele e o irmão dele foram sequestrados, né, foram capturados e foram criados pelos seus sequestradores, pelos seus, entre aspas, inimigos, né, então ele viu, presenciou, né, viu as vítimas ali, viu aquela batalha do terceiro fratricídio, né, quando os elfos mataram outros elfos ali, e aí, ali que eles foram capturados, né, então ele passou por muitas coisas também, por isso que ele fala, já viu o suficiente, né. Então vamos continuar. Acabou. Você não viu o que eu vi. Eu vi bastante. Eu vi o bastante, né? Você não viu. Olha só. E aí ela vai mais uma vez e reafirma ali. Você não viu. Tipo, não viu o que eu vi e talvez não viu o bastante, o suficiente. Você não viu. E aí temos aqui a Galadriel toda ensanguentada, né? Tudo em vermelho aqui, uma batalha terrível, acabou de né, acontecer algo terrível aqui, não sabemos de fato que batalha foi essa, acredito que seja a Guerra da Ira, né, e acabando ali a Primeira Era, né, quando Morgoth, o mestre de Sauron, foi finalmente derrotado e a hoste dos Valar lutaram, né, nessa Guerra da Ira ali e muita, muita gente morreu, muita gente do, do lado do bem morreu, mas também muitos inimigos morreram, né? foram exterminados, então foi realmente uma batalha ali, talvez uma das mais sangrentas ou a mais sangrenta de todas, no nível que afundou um continente inteiro, Beleriand, o continente de Beleriand foi afundada inteira, né? restando apenas ali é, as Montanhas Azuis, restando de Beleriand, né? Então, para saber mais, temos vídeos aqui no canal, temos dois vídeos. O vídeo de Beleriand, então, para você conhecer mais a história e como que Beleriand foi é, destroçada e afundada, né? E também temos o vídeo de Lindon, que Lindon é... A última parte ali, única, uma das únicas partes, fora as pequenas ilhas, mas talvez a única parte em terra mesmo que restou de Beleriand, né? Devido a essa guerra da ira. Então, talvez seja aqui a guerra da ira. Exatamente por causa dessa cena também que eu estou falando isso. porque é, Parecia que essas pessoas, que esse monte de gente aqui estavam flutuando, mas na verdade eles estão... Né, debaixo d'água Que dá para entender né? E aí foi afundada E acredito que seja ali é, Uma fortaleza do inimigo Que foi afundada também A fortaleza ali de Morgoth né, Que é, estava sempre em chamas e tudo mais E aí as águas afundaram ali Por isso que tem aquela luz ali Parecendo um fogo né? E muitas e muitas pessoas lá no fundo A gente pode ver muitos corpos ali todos afundados, todos mortos, e uma lança aí, né, é, atravessando essa pessoa aqui, algo horrível, né, teremos bastante coisa né, relacionada à, à violência, assim, nessa série, muitas cenas de ação, né, é, os showrunners prometeram isso, que teremos muitas e muitas cenas de ação, né? Talvez mais do que, qualquer, do que em qualquer outra série, né? Então, vamos continuar aqui. Então, acredito que essa seja a Guerra da Ira, né? Um flashback, uma memória ali. Então, toda vez que a gente é, volta ali, é, é através de flashbacks, né? Através de memórias né? dos elfos. Mas, nesse caso e no primeiro caso lá das árvores de Valinor flashbacks ali, né? é, da memória de Galadriel. Continuando aqui... O que eu vi? Muito legal, muito legal mesmo. Você não viu o que eu vi, né, em setembro. E aí temos aqui um barco, que eu acredito que seja um barco no Menoriano por dois motivos, né. É, primeiro, o desenho nas velas, podemos ver o desenho do Sol. E é basicamente o mesmo desenho que se repete nos escudos, em vários outros detalhes é, dos Númenorianos, como a gente já viu. E vamos ver também, novamente, esse mesmo desenho desse Sol é, ficou realmente um símbolo Númenoriano nessa série, né? O Sol. E, então, acredito que seja um barco Númenoriano, é o primeiro motivo. E o segundo motivo, porque ele parece um barco bem tecnológico, um navio tecnológico, né? Bem diferente, assim. Então, os Númenorianos são foram famosos pela sua tecnologia, né? Pelo seu avanço, pela por toda essa questão é, de uma civilização mais avançada, como foi a Atlântida, né? Então, Númenor é a Atlântida de Tolkien, como todos sabem, né? Vamos continuar aqui. E essa estátua de Arendel, né? Vista de outro ângulo. Nós já vimos essa estátua no primeiro teaser, agora nós temos uma outra vista, ele estendendo a mão ali, dando as boas-vindas, né? Para quem não sabe, Arendel né, foi o pai de Elros e Elrond, né? Então, como esse reino aí é, foi o reino de Elros, ele foi o primeiro rei de Númenor, né? Então, essa estátua seria do pai dele, né? De Arendel, uma homenagem ao pai dele. E além de lembrar os Argonath, né? Aquelas estátuas presentes ali... O Senhor dos Anéis, também lembra bastante é, a arquitetura né, ali de Minas Tirith né, e também é, de Osgiliath. E o que é curioso é que as estátuas dos Argonath né, são é, as estátuas de Sildur e seu irmão Hanarion. Né? Então, bem interessante também no né Vamos continuar aqui. Começa a lenda. A escuridão vai marchar sobre a face da Terra. Misericórdia. <risos> Misericórdia que é o Gil-galad falando pro Elrond, né? Essa cena que a gente já viu no teaser 2. A escuridão vai marchar sobre a face da Terra. Mas essa parte a gente não tinha visto ainda, né? Então eles estão conversando. E aí vem a cena aqui dos Orcs, né? Então já saíram fotos ali... É, desses orcs recentemente, né, e temos uma, uma cena aqui, a gente pode ver, no orc ali da direita, que tem uma foto né, dele, é, que foi, que saiu, né, então, é, aquelas fotos, acredito que seja nesse momento, eles estão invadindo algum lugar aqui, a gente pode ver que tem bastante orc, né, um exército até grande aqui, e eu acredito que essa ponte talvez seja aquela mesma ponte que dá acesso àquela torre de vigia onde está o Arondel, né? Então o Arondel está naquela ponte e esses orcs estão invadindo, na verdade ele está na torre de vigia e eles estão invadindo ali é, aquela região. Acredito, porque talvez justificaria, isso justificaria essa invasão dos orcs onde está o Arondel, justificaria é, a captura dele, né? A gente vai ver que ele foi é, capturado, foi aprisionado, né? Então, talvez foi nesse momento. E pegando uma dica aqui com o perfil Senhor dos Anéis Brasil, que é um grande parceiro aqui do canal, eles clarearam essa imagem dos orcs aqui. E nós podemos ver que quem está à frente, quem está liderando, né, esse exército aqui de orcs, possivelmente é o Adar. Né? Saiu até uma foto dele hoje, do Joseph Molly. Então, temos uma foto dele e sabemos como que está a caracterização do Adar. Então, parece que ele será um dos líderes ou o principal líder dos Orcs nessa época, nessa primeira temporada, pelo menos. Será o fim, não só para o nosso povo. Mais uma vez aqui, aquela cena do... Segundo teaser. Será o fim, não só para o nosso povo. Essa cena aqui daquelas aves diferentes, né? Achei bem diferente elas é, circulando ali o navio ou o barco onde a Galadriel e outros elfos estão. Que mais uma vez, acredito que é, eles estavam indo para Númenor. E aqui a gente pode ver que tem uma luz bem forte ali, né? Chegando até eles, mas para todos os povos. Então aqui a gente vê mais uma vez Miriel, -Miriel a rainha Númenoriana. Rainha e à esquerda eu estou tampando um pouco aqui, mas temos o Arpharazon. Nós vamos ver mais, mais cenas com ele, né? Aí troca a cena novamente aqui para Eleanor e sua amiga Poppy. E olha só, que é interessante porque nós temos também... Quem? Nós temos aqui o Homem Meteoro, só que tá bem desfocado, não dá para ver muito bem ele, né? Mas temos ele desfocado aqui, o Homem Meteoro, e podemos entender que uh, as duas uh, pés peludos que, que encontram o Homem Meteoro, né? Olha que interessante, que também ficou uma cena surreal mesmo, nós temos aqui o Elrond... Sendo escoltado né, por soldados anãos aqui dentro de Moria, né? Podemos ver ali uma cachoeira até grande, né? uma vegetação, uma civilização, uma cidade bem construída e iluminada ali dentro de Moria, de casa Sinto muito. Voltar mais um pouquinho aqui. Sinto muito. Aqui a gente tem outro take, né, outro ângulo da, de Moria Ainda o Elrond aqui na direita sendo escoltado, né E aí temos ali alguns anãos lá embaixo, em outro, em outro patamar ali, né Outro piso, mais vegetação aqui na esquerda é, Alguns fachos de luz, né, luz vindo de fora da montanha Isso é bem interessante, muitas fogueiras também, né Doses internas ali e uma arquitetura muito bonita como eu falei no começo é Moria no seu auge né vamos continuar aqui mas a hora dele chegou sinto muito mas a hora dele chegou fala aqui, possivelmente mas a hora dele chegou Durin III né o, o pai do, do Durin IV aí e é bem interessante né a imagem dele aqui ele já um, bem mais velho e com uma coroa diferente aqui, né? Bem diferente essa coroa aí. Então, só que a hora dele, dele quem? Parece que ele tá falando, ou com o próprio filho, sobre o Elrond, para o Elrond participar lá de uma competição que a gente sempre especulou, né? Que, que o Elrond participou de alguma competição para é, alguma tradição dos anãos aqui, né? Para poder entrar no reino deles e tudo mais, ter acesso a eles é ou ele tá falando né em relação ao próprio filho né que ele é o príncipe Durin quarto né chegou a hora dele se tornar vai chegar o um momento aí dele se tornar o rei né então vamos continuar e aí o próprio Durin quarto quebra essa rocha que ele nós temos um momento ali que acho que no primeiro teaser a gente vê essa rocha sendo quebrada, mas a gente não vê quem quebra, né? Agora a gente pode ver o Durin quarto quebrando. Tem uns anãos ali do lado dele. A gente pode ver aquele elfo que estava conversando com a Galadriel. Ele aqui na geleira. O passado está conosco. Esse ator aqui é o Fabian McCallum, né? Não sei qual que é o personagem dele, o nome, mas é o Fabian McCallum. O passado está e aqui a gente tem quem? Halbrand, né? Temos aqui o Charlie Vickers. E parece que ele está aqui em Númenor. A gente pode ver aqui que é Númenor, mas o local, né, mais especificamente o local a gente não sabe, mas eu acredito que seja é, talvez um conselho, né? Conselho do rei aqui. Então temos Halbrand aqui. Mais uma vez, bem diferente da, dos takes, da, das fotos em que ele aparece, né? A primeira foto que ele apareceu, né? Na matéria da Vanity Fair, depois a outra foto que ele apareceu, acho que na matéria da Empire, que uma era totalmente diferente de outra, né? Eu falo isso, acho que em live, tem uma live, comparando as duas fotos, parecem duas pessoas totalmente diferentes, dois atores diferentes, e essa terceira cena, ele diferente das outras duas, então, é... é é bem diferente a feição dele nas cenas, né? É um mistério. A gente vai poder entender melhor isso que está acontecendo com a feição desse ator. E, e só quando lançar mesmo a, a temporada completa. Conosco. Voltar um pouquinho aqui, a gente pode ver o, o passado está conosco. Olha aí. Acho que não tem muita coisa aqui. Eu não sei onde que ele tá também, mas possivelmente ele não está em perigo nesse momento. Opa. Essa cena aqui da Galadriel cavalgando, né? A gente já sabe que aqui são é, os Númenorianos, né? Um exército é, Númenoriano cavalgando com ela aqui. A gente pode ver é, a roupa deles, né? Bem parecidas com os Rohirrim, né? Com os cavaleiros ali de Rohan. A gente pode ver pelo capacete, pelo o rabo, né? No capacete deles tem ali, né? Como, como se fosse um rabo de cavalo. Então, bem parecido, né? É, diferente do que a gente tem ali de ideia do capacete Númenoriano, né? Mas pode ser um tipo de exército de Númenor, né? Um exército terrestre. Temos é, o, o exército né, dos mares, o exército ali é, em navios. Então, pode ser um estilo aqui, né? E aí tem um close aqui né, nos cavalos, nas armaduras, na cena seguinte. O passado... Aqui as armaduras dos cavalos, né? A gente pode ver aqui que lembra, né? Um pouco é... escamas, esses detalhes. E também penas, né? Um pouco escamas e penas no, né? na armadura. Aí temos aqui a Pop abraçando a Eleanor, a Nori, né? Chorando. Temos aqui o. aquele navio, não é bem navio, né, isso daqui seria uma barca ali, que, que tá o Halbrand que ele resgata Galadriel, né, então temos a tempestade aqui, já saíram algumas fotos, já soltei no, no Instagram, no Instagram tem bastante foto, tá, galera? Seguimos em frente. Tá, então temos aqui, voltando, um navio Númenoriano, né, bem diferente também, a, a construção é diferente daquele que a gente viu no começo desse teaser aqui E no final do segundo teaser né? A arquitetura é um pouquinho diferente né? Pelo menos de perto parece diferente E podemos notar um, um segundo navio Do lado direito do, dele, né? Do nosso lado esquerdo tem, Parece que tem um navio ali é, Também no menoriano Então vamos ver Conseguimos em frente. E temos aqui Isildur, né? O Maxim Baldry, deixa eu voltar aqui, consegui pegar um take dele. E Sildor está a bordo desse navio aqui. A gente pode ver que as vestes dele são todas iguais, né? E a tonalidade também é bem interessante. A cor da madeira do navio, o contraste assim com a, as vestes deles, assim, ficaram bem bonitas, é uma fotografia, essa sete é uma, a melhor fotografia que eu já vi, maravilhosa. Só uma coisa aqui que eu acho que eu esqueci de falar, essa narração de fundo parecem duas vozes diferentes, né, uma respondendo a outra, então vou voltar só um pouquinho aqui, eu não sei se é a voz de Sildur, a segunda voz eu sei que é de Elendil, né, então é, acabo chutando que seja Elendil conversando com seu filho e Sildur mas pode ser a voz de Arondir e eles fizeram esse link ali, né? Arondir e Elendil, né? Elendil eu tenho certeza, mas eu acho que, que essa primeira voz é de Sildur. Está conosco. Vou voltar mais um pouquinho, que passei aqui. O passado está conosco. O passado está conosco. Antes da gente ir para a segunda voz, só vou... Também falar mais um detalhe dessa cavalgada que a gente pode ver a Galadriel ali. Ela parece estar liderando, né? Esse, esse exército aqui específico, né? De Númenor. Mas saíram fotos, né? Hoje na entertainment que mostra a rainha Myriel junto também com Isildur, né? Nessa foto. É, liderando, e na legenda está, né, que a Rainha Miriel está liderando esse exército Númenoriano, que são esses mesmos é, soldados aqui, né, a gente pode ver é, a mesma armadura, né? a armadura dos cavalos também, só que aqui a gente não consegue identificar a Rainha Miriel e nem o Isildur, né, então fica essa dúvida, se são em momentos diferentes, se a Galadriel está liderando Esse exército nessa hora Nesse momento aqui E no outro, em outra cena Em outro momento A rainha Miriel que lidera esse exército né? Então a segunda voz Primeira, acredito que seja de Sildur A segunda, é, aí eu já tenho certeza Porque aparece que é o Elendil. O passado morreu aqui Ele fala o passado morreu Então a voz já mudou é outra voz Ou Seguimos em frente ou morremos com ele? Olha aí, a gente viu o Elend ali, mas vou voltar, obviamente, porque a gente viu aqui cenas maravilhosas, né? Ou seguimos em frente? Aqui, essa cena aqui a gente já identificou, né? Que também saiu na, na Entertainment, é, as fotos e a legenda de quem que era. Nós temos aqui, ca cavalgando em Númenor, né, em uma das costas de Númenor, é, Galadriel. E Elendil, então é, no cavalo é, negro ali é Elendil, no cavalo branco Galadriel, né? então Galadriel chegou em Númenor, né? então a gente pode ter essa certeza, Galadriel em Númenor e Halbrand também né? E aí em seguida a gente tem o vestido dela aqui, ó, um verde maravilhoso, essas cores maravilhosas também, muito presentes ali como a gente viu em Sildur ali no, no, no navio, com os outros Númenorianos, esse verde eles mantém essa tonalidade aqui em Númenor, né? Pelo menos nestes momentos, né? Vamos com ele. E aqui, ó, eu acredito que ele está falando para o seu filho Sildor na esquerda aqui. Por isso que eu acho que a primeira voz é do Sildor. E em seguida a gente vai ver finalmente o Arfarazon, né? Vamos com ele. Ele está aqui agitando aqui a multidão. Voltar mais um pouquinho aqui, ó. Então, temos essa cena um pouquinho polêmica. Eu vi muita gente comentando <risos> que é o Arpharazon, né? Possivelmente ele já tá fazendo ali algum, algum movimento, já tá agitando a galera para ele poder dar aquele golpe, né? Pra <risos> ele poder é, se casar ali, é, forçar a rainha né, Miriel a, a se casar com ele, né? para ele conseguir o poder. A gente pode ver ali ele... Cabelo todo grisalho, a barba toda grisalho, então ele já está um pouco velho, aí que começa a gente, né, sabe, no Acalabeth, né, no Silmarillion, que ele começa a temer a morte, né, e aí isso, isso que sobe ao o coração dele, né, aí para pro lado é, obscuro, lado das sombras, né, e ali ele já está agitando o povo, talvez, a, já está ganhando o povo ali. Então é um pouco polêmica essa, essa cena, muita gente falando. Porque o pessoal fala que de tá destoando muito das outras cenas que a gente já viu aqui, viu nos outros teasers, a gente já viu é, nas imagens e tudo que já saiu até agora, destoam um pouco a fotografia, destoa um pouco talvez a, as cores, né, destoam. É, e o pessoal fala que tá lembrando bastante uma novela da Record, né? Que está aparecendo tipo os Dez Mandamentos. Mas talvez seja né, devido a essa arquitetura que lembra um pouco. Ao, é, talvez o templo ali de, de Davi, o templo de Salomão, algo desse tipo ali, né? O um povo. Lembra, eu concordo que, que lembra sim, que tá destoando um pouco, né? Mas vamos continuar aqui. Aí temos esse outro personagem, talvez misterioso, mas lembra bastante aqui o Halbrand, né? E ele tá vestido aqui, tá numa armadura, é... Mas a gente pode notar que o cavalo dele tá com a armadura Númenoriana, então ele está aqui, aparentemente, em Númenor, né? Como a gente já viu ele lá na... Naquela, naquele salão, que parece um salão do conselho, ele aqui em Númenor novamente, né? Já batalhando, é... Mas não tenho certeza que é o Hallibrand. Como eu falei, temos uma dificuldade é, muito grande na aparência, na fisionomia né? é, desse ator na série. É bem bizarro isso, né? Mas não dá pra saber. Não sei de fato quem que era. É. Escrevam aí nos comentários quem vocês acham que é esse personagem e esse ator. Se é o Hallibrand mesmo, se é o Charlie Vickers mesmo, né? Então vamos continuar aqui. Ele pega a lança e vai atacar em alguém. Alguém vai ser prejudicado nessa hora. Isso pode ser o início de uma nova era. Uau, muitas cenas interessantes aqui. Isso pode. Temos aqui o Durin IV. Quarto, Príncipe Durin Quarto, e ele está levantando ali é, uma joia, né? Muitos tem. muitos falaram que poderia ser um anel, né? Mas eu acredito que seja, né, é, Mithril. A, a prata que que os anãos descobriram ali em Moria, né? Aquela prata utilizada no colete do Frodo, né? A mesma prata Mithril, muito valiosa e que despertou o interesse de Celebrimbor, né? Talvez por isso que Celebrimbor envia Elrond ali para Moria para fazer essa, essa amizade, essa aliança, interessado ali nessa prata em fazer essa aliança com os anãos para eles poderem construir muitas coisas juntos, né? Então eu acredito que seja um, um pedaço ali de Mifre, um pedaço ali mais cru, talvez, né? É, falta ser lapidado, né? tratado esse metal, né? Mas então a gente tem falado do, do, de um anel porque realmente o pai de Durin IV, Durin terceiro, ele acredita-se que ele, segundo os apêndices do Senhor dos Anéis, acredita que ele recebeu, né? foi o primeiro a receber um anel de poder do próprio Celebrimbor, né, do do, do próprio da, dos próprios elfos ali. Então, realmente, um anel de poder ali para os anões realmente tem Moria e, e o Durin III recebeu. Então, existe essa possibilidade, mas eu acredito que seja a Prata Mithril, né, e ela tá ali desfocada que aí quebra as nossas pernas, né? A gente não sabe de fato. Vamos continuar. O início de uma nova era. E ele fala que pode ser o início de uma nova era, né? E aqui nós temos elfos, né, levantando as espadas aqui, talvez para fazer um juramento, né? Lembra muito o juramento de Fëanor, né? Ali na na primeira era. Então, é, pode ser um flashback ou Podem ser os elfos de Lindon ou de, de outro lugar aqui, mas que lembra o juramento de Fëanor, lembra os filhos dele, os sete filhos deles ali, todo o povo, os Noldor ali e tudo mais. É, de noite ali a gente pode ver, mas essa cena é muito rápida, né? quase que um flash. Viu, já passou. Então vamos ver rapidamente essa cena aqui. Ó. Isso de uma nova era. E aí, em seguida, a gente tem já o, o Arondir né, ele tá aqui lutando com uma fera, com um lobo, ou um, um tipo de org. E é interessante, ó, deixa eu ver se eu consigo. Do lado direito dele ali tem é, um elfo, né, não dá pra ver aqui direito, eu vi no outro vídeo, acho que o vídeo internacional, do lado direito, nosso lado direito, na verdade. Tem um outro prisioneiro ali nas raízes dessas árvores aqui, que tá preso ali, o lobo vai atacar ele, e esse lobo ele é bem interessante, é diferente, a gente pode ver até, o... eu tava notando o rabo dele é diferente, olha só, não sei se vocês podem ver aí, e mais uma vez teremos efeitos especiais dos elfos lutando aqui, né? E em seguida já tem a cena aqui. Ali a gente, antes de falar dessa cena, nós podemos ver aqui que ele tá correntado até o barulho de corrente, ele tá correntado nos pés, né? Em um pé, pelo menos. E aí temos aqui o Troll das Neves e a Galadriel aqui, ó. Dando um bypass nele aqui, ó. E acabando com esse Troll das Neves. Em seguida... Já temos o Homem Meteoro aqui fazendo algum tipo de magia, porque ele toca, é interessante, que ele toca na, na, nessa rocha e é, acende bastante um fogo ali em volta dele, né, onde ele caiu ali e depois apaga. E tem um símbolo interessante, né, tem uma vista mais panorâmica desse fogo. olá Lembra o olho de Sauron, né? Voltar mais um pouquinho, vou pausando. A gente pode ver ali, quando ele tocou no chão, ali nessa rocha, as coisas começaram a flutuar, né? A acender tudo. E aí, o fogo vai se apagando e parece o formato do olho, né? Muita gente que tem especulado aí que seja o Sauron que chegou, né? Eu acho que não é o Sauron, tá? Eu acho que não, não é ele, né? Mas a gente só assistindo pra ver, né? Muito bem, então. Fique com o seu segredo. Hum? E aqui nós temos o final desse trailer aqui, desse, desse teaser principal. Os Harfoots, né? Os Pés Peludos, mais uma vez. E uma visão muito parecida do Condado. Quem sabe eles não conseguiram chegar... É, achar o seu lugar, achar nosso querido condado e os Harfoots, mais uma vez, na verdade, é, eles estão mais sujos, os Harfoots, né, os pés peludos, são mais sujos do que tem é, pelos nos pés, né? Bem legal, né? Bem legal essa cena aqui, final, parece o condado, parece bastante aqui achando um lugar, pelo menos terras próximas ali, né? Uma região próxima ao que será o condado mais pra frente, né? E finaliza aparecendo novamente, né? A voz aqui da cantora, que eu acho que é a princesa Dissa, né? A Nan. Vem